Fala galera, beleza? Elias Iwanaga Esse vídeo aqui vai ser uma explicação um pouco mais técnica sobre o gerenciamento de risco Sobre a estratégia do aplicativo cointech 2 que eu estou operando dentro da nossa carteira no mercado futuro dentro da Binance é, Enfim, esse é o resultado, tá? desde o momento que eu comecei até agora é, Comecei com 200 dólares, fui fazendo aportes até então, um total aqui de 510 dólares de aporte então, praticamente, aí, a partir de agora eu vou ter o um resultado um pouquinho mais fidedigno com relação ao percentual, ok? Mas, enfim, aqui tem o um resultado uh, do dia, né? Hoje, quanto que deu, esses dias todos aí, desde quando eu comecei, ó, dia 4, dia 5 foi o primeiro resultado que aparece, tá? Uh, e beleza. Bom, antes de tudo, a gente vai entender aqui o gerenciamento de risco proposto pela própria empresa, Uh, aqui tem toda uma tabela é, especificando o valor do seu capital, o tamanho das operações, quais, quantas moedas você pode ter no seu portfólio, uh, alavancagem, o tipo da operação, que no caso aqui a gente está falando de uma estratégia de edge, ou seja, ele compra e vende, e tamanho do stop, tamanho do take, tá? e enfim. Além de outras informações que fala também sobre como que o, o robô faz as operações tá? Com relação a, ao ponto de partida da estratégia Agora é importante entender também, olha só Que aqui no mercado futuro A gente tem, tem duas opções né? A gente tem duas opções aqui de gerenciamento de risco praticamente que é a que a gente está utilizando no momento, que é com cruzamento ou em isolamento. A diferença é que no isolamento você vai colocar um valor específico. né? Eu quero arriscar, por exemplo, é, 10 dólares na operação e você coloca a alavancagem para fazer as operações. E dependendo se, se o mercado for contra a sua posição, né? você vai ser liquidado ou seja você vai perder esses 10 dólares quando você utiliza com cruzamento a gente está utilizando a margem de todo o nosso capital não, isso facilita ou seja isso dá um espaço maior muito maior dicas de passagem para a sua operação é, voltar a ficar lucrativa pode ser que não volte mas assim a gente vai falar sobre isso mas assim teria que ser um evento muito muito muito excepcional tá fugindo completamente de tudo que a gente já viu até então é, mas a gente não pode garantir que isso não irá acontecer se acontecer a margem vai ser utilizado ou seja vai ser para você ser liquidado vai ser o seu capital tudo que você tem aportado na sua conta no, na carteira de futuros tá é, então, esses são os dois tipos de gerenciamento de risco que a gente tem. O robô, ele usa este, tá? Eu já vou explicar por quê. Uh, primeiramente, a gente tem que, que entender a matemática da alavancagem, é, né? Uh, a gente tá acostumado... Quem já opera no mercado Forex, né, a gente a gente costuma fazer exatamente essa conta aqui. A gente pega o, o valor do capital, multiplica pela alavancagem, a gente vai ter aqui como resultado, né, o valor que a gente está negociando. É como se eu tenho, eu tenho 125 dólares com uma alavancagem de 20, eu tenho um total aqui de 2.500 dólares. Então é como se eu estivesse operando com 2.500 dólares. Esse é esse que é, esse é o tal do benefício da alavancagem. Isso é tanto para o bom quanto para o ruim ok e a gente sempre fala né ó, cuidado com a alavancagem porque você pode estar realmente colocando o seu capital a perder com poucos é, ou seja com pouca pontuação de movimento do preço então se cair aqui é, sei lá vamos fazer uma linguagem simples cair 1% dependendo da sua alavancagem você pode perder todo o seu capital né então só que esse é o conceito de, da alavancagem corretamente falando. Só que quando a gente vai operar no mercado futuro, a conta é inverso, tá? A conta é inverso. Então, eu pego primeiro, a gente tem aqui o valor da primeira ordem, que é exatamente esses 10 aqui. São 10 dólares que a gente coloca como valor da primeira ordem. Só que o robô ele não executa 10 dólares, né? Por quê? Por conta da alavancagem. Então, é como se eu estivesse pegando os 10 dólares e dividindo por 20 ao invés de multiplicando. Quando eu faço 10 dividido por 20, eu vou ter exatamente o que? Meio. Ok? 0,5. Ou 50 centavos. Então, este é o valor da primeira ordem propriamente dita. Então, aí a partir daqui você começa a fazer umas contas. Poxa, eu, tô em, eu tenho... Vamos colocar que eu tenho mil dólares. Eu, na verdade, estou correndo o um risco tá, de 0,5%, ou seja, de 50 centavos. Isso representa quanto? Eu pego 50 centavos dividindo por 1.000, vou colocar isso aqui em percentual, 0,05, ou seja, não é nem metade de 1%, tá? Então, por conta disso, a gente utilizando a estratégia com a margem de cruza em cruzamento, ou seja colocando em risco praticamente aqui os mil dólares mano é ridiculamente baixo a sua exposição para isso aqui né para isso aqui chegar a bater o nosso stop e o nosso stop aqui no caso são 400 dólares significa tá que ou o Bitcoin ou a criptomoeda ou é qualquer outra coisa precisaria desvalorizar, ou no caso né, se você está comprado, para você tomar stop, o preço tem que cair, perfeito? é como se tivesse estivesse comprando e o preço está indo contra, você está caindo só que para isso acontecer, você tomar esse stop você teria que, a, a cripto precisaria é, depreciar 400% 400% ok? é muita coisa é muita coisa então assim é praticamente é uma probabilidade muito muito muito pequena disso acontecer. Ela existe no mercado de cripto. A gente sabe que o mercado de cripto é muito volátil, mas para chegar ao ponto dele cair em linha reta e você não ver que o mercado está é, caindo ou subindo, né? Que seja é, tão forte assim, é, é, assim, ou você realmente está tá tá dormindo né ou você não tá ligado no mercado não tá não tá acompanhando porque assim para isso acontecer você tem que estar tá realmente desligado do do mercado é, e aí e não se proteger desses tipos de, de volatilidade tá então esse é o número meus amigos o robô ele entra com 50 centavos na primeira ordem ok por isso que o resultado não é assim tão expressivo quando a gente entra aqui, né, aí a gente vê resultados assim, ó, de 0,39, 0,5, tá até muito bom esses resultados. Mas, por exemplo, teve dia aqui, qual que foi, 0,13, tá, com 0,19. Ou seja, foram dias fracos, né, final de semana, de feri, com feriadão e tudo mais. E, Mas, normalmente, né? não vai fugir muita, muito, principalmente é dependendo aí de quantos de quantas criptos você tem na sua carteira tá E aí um ponto de atenção tá esse capital galera que eu coloquei aqui é o capital para testar o, o aplicativo e também para entender a estratégia então eu comecei primeiro com a a, a app, né? depois eu adicionei doge depois eu adicionei matic e por último eu adicionei essa, essa shib aqui porque eu precisava gravar um tutorial mostrando como que configurava a estratégia e aí eu deixei aqui tá mas o correto é seguir esse gerenciamento de risco tá bom ou seja para um capital de 500 dólares era para eu ter apenas o ap e o doge tá não mais do que isso é agora vamos lá continuando como é que é essa matemática como é que é essa matemática? Na verdade, como é que é esse operacional? Quando a gente liga a estratégia, quando a gente liga o robô, ele vai comprar e vender praticamente no mesmo preço. Porque é um robô de ad. Então, ele compra e vende. Tá? E a partir desse ponto, quando o mercado começa a se movimentar, ele vai fazer novas entradas. Perfeito? Então, se o mercado subir, ele vai fazer entradas de venda. Se o mercado cair ele vai fazer entradas de compra tá bom e aí assim que acontecer um pullback ou seja o mercado estava subindo quando começar o pullback ele começa a realizar os lucros né fechando as operações e abrindo uma nova posição aqui é a mesma coisa tá então, o mercado estava caindo, comprou, comprou, começou a dar pullback. Quando as posições ficaram no lucro, ele fecha e abre uma nova posição. E assim, ele vai controlando o Edge, tá bom? E, consequentemente, ele faz uma matemática, tá? Ele vai fazer uma matemática para con continuar a proteger a margem, beleza? De tal forma que a gente consegue observar exatamente aqui, ó pelo tamanho das posições tá é esse aqui olha só olha o valor dessa posição 0,62. o valor dessa aqui já não, na verdade aqui perdão 2,53. e e aqui 736 tá então vamos pegar a shiba aqui ó 1 e 50 praticamente em cada uma dessas duas posições né então significa o que significa que o shiba está Nessa camada aqui, ó, e tá nessa camada, ok. Entre 1 um e 2, a uh, e aí, qual é o risco da gente tomar um stop? O risco é exatamente ele entra com 10, que dá meio. Ele entra com 20 que dá 1. Ele entra com 40, que dão 2, com 80 que dão 4, com 160, que são 8. Com 320, que são 16. Então, até os 640. Até o 320, por exemplo, na verdade. Eu tenho margem para operar. Com esse capital de 500 dólares. Tá? É praticamente esse, esse, esse é o entendimento que a gente tem que ter para conseguir estabelecer qual o capital que a gente vai colocar e qual que vai ser o gerenciamento das operações que a gente vai utilizar. ok? Então, e qual o momento que isso aqui pode acontecer? Para isso aqui acontecer, né, para a gente chegar a ter uma situação onde que a gente vai estar tá na sexta, na sétima posição aqui, é uma situação em que o mercado vai ter explodido aí em torno de, de 100% no preço. Então a gente teria que, por exemplo, vou pegar aqui no, no gráfico do da cripto mesmo. Que aqui eu tenho a ferramenta. Vamos pegar o Doge aqui. Vou colocar no um gráfico diário, né? Para a gente per per perceber uma volatilidade maior. Então olha só: nesse, nessa, nessa semana, né? Foi uma semana interessante. Essa semana aqui o mercado subiu até ali, ó, 156%. Tá? Então, até atingir. Em torno de 100% a gente estaria basicamente chegando aqui nessa faixa amarela. Passou de 100%, passando de 100% a gente entraria aqui nessas outras outras camadas, ok? É, e aí, só que é claro que aqui nesse meio de caminho a gente coloca agora no um gráfico de uma hora. Vamos voltar lá para aquela para aquela data. Foi aqui, né? Foi. Então, olha só, antes do preço chegar lá explodindo tudo, ele a gente teve um movimentos de pullback. E nesses movimentos de pullback, provavelmente o robô teria fechado posições tá? e amortizado o tamanho da, do drawdown, do rebaixamento. Beleza? Aqui, principalmente. Aqui, principalmente. Então, em momentos que o mercado começa a respirar, que, ou seja, que o começa a dar pullback, ele vai conseguir fechar as operações e minimizando o drawdown até mesmo zerar algumas posições tá então essa é a preocupação que a gente tem que ter é o seguinte é um dia um dia não vai dar né mas é algum movimento que o mercado faça 200% porque se chegar no ponto é, e de um, isso aqui são vários dias tá? A gente está contabilizando ali 6 dias de alta né? Mas vamos supor que ele fosse até aqui ó. Ó, 200%, tá? 200% é, Sendo que ele chegou a 170 E, e não foi em linha reta né? Ou seja Seria um movimento assim 200% Nessa amplitude E não nessa amplitude se isso aqui acontece, as chances da gente tomar um stop aumenta. Então, as chances da gente tomar um stop de 400 dólares pode acontecer, se acontecer uma volatilidade na carteira spot, está no mercado à vista, não é no mercado futuro. E essa volatilidade atingir aí em torno de 200 por cento. As chances disso acontecer, galera, as chances de acontecer é muito improvável tá é muito pequena mas se isso acontecer se isso acontecer para quem tiver mil dólares na carteira e tiver comprado um point card tá a, a o aplicativo né ou seja a empresa que ela oferece o seguinte como privilégio para usuários que compraram o point card os usuários receberão 30% do Point Card no valor do seu Stop Loss. Ou seja, qual é o valor do Stop Loss? 40 vezes o tamanho da primeira ordem. Então, a gente precisa ter a primeira ordem é, de 10 dólares, que é exatamente a planilha. 40 vezes o tamanho da primeira ordem dá 400. 400 vezes 30% desculpa 120 dólares tá então se acontecer de algum stop loss é, ocorrer e você tiver configurado a sua estratégia da forma que eles recomendam tá bom no caso e você tiver feito a compra de um point card você vai receber 120 dólares de point card tá então você vai ganhar dólares $120. com 120 dólares isso aqui é um gás suficiente para você gerar um lucro de 600 dólares, ou seja, você pode pegar tudo isso aqui e traduzir para o português, que você vai entender exatamente o que eu estou falando, tá bom? Então, essa é uma alternativa aqui que o próprio aplicativo dá, para que a gente siga esse gerenciamento, lembrando que todo mundo pode começar com 100 dólares, com 120, com 200, todo mundo pode, esse é um valor que ele, ele fala aqui, ó, é um valor... Apenas para testar como que o robô funciona okay? Você precisa ó, adicionar dinheiro para cobrir o tamanho do stop loss Então você precisa ter no mínimo 300 dólares Por quê? Porque no 300 dólares, 3,3% vai dar os 10 dólares que era a primeira ordem tá? E aí, dessa forma, você consegue trabalhar com um belo gerenciamento de risco né? no caso de um eventual stop loss você vai ser liquidado ok a mesma coisa até você chegar aqui nos mil dólares quando você chega nos mil dólares praticamente você pode tomar um stop que não vai ser liquidado e para você tomar um stop em mais de uma criptomoeda é muito mais difícil tá não é possível que você toma um stop no mesmo dia em quatro por exemplo ou em, em quatro não teria que ser aqui em em três, em três também se daria a liquidar então seja que em duas em duas criptomoedas em um único dia tomar um stop tá isso aqui é, é, é, é eu se não sei se vocês estão compreendendo mas um evento de 200 por cento tá nos dias atuais com essas criptos então é interessante a gente observar isso aqui no gráfico diário também e pegar os dias de maior volatilidade que é representado por candles por um, os candles que são é, de maior tamanho então esse movimento que a gente viu de 170% foi aqui ó, tá? só que demorou 7 dias para essa alta acontecer e mesmo assim depois o mercado devolveu Praticamente tudo, né? Ó, devolveu tudo. Praticamente tudo, né? Não chegou a devolver tudo, não. Tá. É, esse aqui, ó. Esse foi um movimento... Aqui seria um movimento preocupante. Por quê? Porque você tem aqui, em um único dia, né, uma alta de 140%. Se você pega dois dias seguidos, 270%. Então, nessa situação aqui, você provavelmente... É, dependendo do tamanho do seu capital Você poderia ter sido liquidado tá? Então, esse, essa é a preocupação Para entender os números aqui eu não consigo chegar lá atrás Não tem dados disponíveis Para retornar o preço Até essa época aqui Para a gente avaliar tá? Então, a mesma coisa Que ó, o app É muito mais Bom, vamos lá Os dias mais voláteis aqui no app, ó. O app é de boa, tá vendo? É tranquilo assim. Eles a seleção de criptomoedas é uma seleção muito muito bem é, selecionada porque são movimentos que o mercado se corrige com mais frequência e não são movimentos muito agressivo. A gente não tá falando aqui de uma agressividade, né, que chega ao ponto, olha só, aqui é se poderia ficar com um pouquinho de drawdown. Mas depois o mercado recuperaria tudo e você iria lucrando em todos esses movimentos. Ok? Então, é... É o seguinte aqui. O Doge, a gente sabe né, que o Elon Musk lá... Ele falou alguma coisa. O mercado espirra. Então, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com ele. É, mas ele tem uma volatilidade boa também. Então... Como é que faz? Resumindo aqui a ópera, meus amigos. Resumindo a ópera. O ideal é você seguir exatamente essa planilha para você é, manter o seu rebaixamento suave, para você conseguir é, gerenciar é, o seu capital de tal forma que em, em movimento muito, muito agressivo você praticamente não sofra nenhum dano. Ok, agora, é, como é que faz então para alavancar, mantendo o gerenciamento de risco? E aí que vem o teste que eu fiz, que me rendeu resultado hoje de mais de 1%, é, coisa que a maioria não conseguiu, né? Hoje eu consegui atingir um resultado já interessante, né? Que foi no caso aqui, ó. Fechou aqui com mais de 6 dólares no dia Tá, como é que eu fiz isso? Eu aumentei o valor Eu aumentei o valor da entrada Tá bom? E eu tô monitorando o que? Eu tô monitorando exatamente o drawdown Tá, então agora é uma questão Tá, deixa eu colocar aqui nessa Página que fica melhor Agora é uma questão de entender números, meus amigos Gerenciamento, né? Isso é gerenciamento, tá? Gerenciamento de risco de exposição Então, hoje eu estou com... Olha só, é muito pequeno, tá, mano? Isso aqui é um, 1,5%, um menos de 1,5%, um né? 520 de saldo Deixa eu fazer a conta aqui É, deu 1,6%, tá? 1,6% de drown down de ordens abertas neste momento Eu considero isso baixo Beleza? Se chegar a 10%, aí eu já vou fico já ficaria um pouco mais preocupado. Beleza? 10% que tiver 50 dólares no negativo, aí eu ficaria mais preocupado. E se isso acontecer, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar a configuração. Tá. Então o que que eu fiz? Eu peguei aqui é... exatamente aqui, né, nos em duas moedas que foi o Doge eu venho aqui em settings e a primeira ordem eu coloquei 50 dólares. Lembrando que a conta é o que? 50 dividido por 20. Tá bom? Essa é a conta. 50 dividido por 20. Eu tô entrando a minha primeira ordem, ela tá entrando com uma posição de 2 dólares e 50. 2 dólares e 50 dividido por 520, eu tô entrando eu estou entrando com 0,004, tá? deixa eu colocar esse percentual. Eu estou entrando com praticamente 0,5%, tá bom? O valor da minha primeira ordem é de 0,5%. Se, se eu tivesse mantendo aqui os mesmos 10 dólares, 10 dividido por 20 dá um 0,50. 0,50 dividido por 520, que é o meu capital, daria um valor muito pequeno, que mesmo que eu multiplicasse por 100, daria 0,09% tá menos é muito pequeno né manos é um valor muito muito pequeno e então dessa forma eu tô conseguindo perceber não né? percebi hoje já que o resultado ali veio mais expressivo beleza então eu já tô percebendo ó, tanto no ap quanto no dólar já fecharam duas posições já com quase um dólar no dia né e aí se a gente for observar a média que tava dando a média, esse dia aqui foi um dia totalmente excepcional, no dia 15, né? a gente teve uma bela volatilidade no mercado. Então, perceba que mesmo em um mercado com mais volatilidade, é, a gente conseguiu fazer em torno aqui de 1%. Tá? O mercado mais volátil, em torno de 1%. Agora, o mercado normal, essa é a média, a média de 1 um dólar por dia. Ok. Um dólar por dia, isso considerando que eu estou com quatro pares, tá? Mas eu estou com quatro pares a partir, acho que do dia... Do dia... Não lembro quando que foi que eu gravei o tutorial. Acho que foi na sexta-feira. Acho que o dia 15. Perdão, dia 16. Então, a partir do 16, eu estava com... O dia 15 mesmo. O dia 15. Quando foi o final de semana? 14 então foi dia 14 que eu gravei os vídeos então foi a partir do dia 14 que eu fiquei com um total aí de quatro pares de moeda tá agora não é para vocês fazerem essa alavancagem com quatro pares de moeda tá bom e não é para você fazer essa alavancagem se você tiver apenas 300 dólares se você tiver apenas 300 dólares você vai fazer apenas com uma moeda e aí ó, ao invés de você colocar 50 dólares Você coloca 30 Ok? Você vai colocar 30 Se você tiver 400 Então aqui volta para os 10 Se você tiver 400 Você coloca 40 em cada uma das duas Eu estou com, com 500 Então eu coloquei 50 nas duas tá Então esse aqui teria que ser o tamanho do meu stop Tá vendo? Mas eu mantive Eu mantive exatamente um me os mesmos 400 de stop tá eu mantive os mesmos 400 de stop beleza então aí fica assim né seu é critério de gerenciamento de risco você tem que saber se esse capital que você tem aqui é o capital que você pode arriscar dessa forma e tem que acompanhar o um mercado de tal forma que você consiga observar em que ponto o mercado vai dar 200 por cento por exemplo se o mercado tiver uma alta de 100%, é para eu observar como que vai estar tá o comportamento do meu flutuante e dependendo, assumir uma perda, tá? Assumir uma perda e vir aqui nas configurações do robô e alterar e alterar os parâmetros novamente para os parâmetros originais, tá bom? Então, assim, faça por sua conta em risco. Isso aqui não é um, uma recomendação de investimento, nada disso. Eu estou mostrando a matemática das coisas para você entender como que tudo funciona, como que você pode colocar esse robô para realmente fazer o seu capital é, rentabilizar, tá bom? Está mais alavancado. Por estar mais alavancado, no sentido, né? Você não está aumentando a alavancagem em si. Né? Você não está aqui... É, Aumentando a alavancagem, né? A alavancagem permanece em 20, ok? Eu só tô aumentando o tamanho da posição da primeira ordem. Só que aí tem que lembrar que a primeira ordem, aqui no caso, é, são 10, né? A primeira ordem minha está sendo 50, então a segunda ele vai puxar 100. Mas como eu tenho alavancagem, esse é o valor que vai estar tá realmente pegando a margem, mas é a partir de. É a partir de 5 e ele começa a flutuar para baixo ou para cima, né? Então, é essa margem aqui ela pode consumir até que chega um ponto aqui que entra 200 de margem. E aí eu vou estar aqui entrando com uma operação né, que vai estar acumulando 17, 17,5. Essa aqui vai ser a soma. Então, seria como se eu estivesse com 17,5% e o mercado lá indo, pra, indo contra a minha posição, tá? Então, é uma matemática que você precisa fazer. Faça isso apenas se você estiver confortável. E é claro, enquanto o mercado estiver mais lateralizado, é, isso aqui vai te render resultados mais expressivos. A partir do momento que o mercado começar a ficar direcional, ok? ou seja, começar a ter uma valorização muito expressiva, aí é o momento de você... Refazer as configurações Dependendo do flutuante Aceitar uma pequena perda Ou aceitar uma perda tá E, e voltar para as configurações originais Porque dentro das configurações originais A chance de você ser estopado vai ser muito baixa tá? Então é mais ou menos isso A gente está aprendendo mais cada vez é, Entendendo melhor que quais são os riscos Principalmente né, o que é mais importante é A gente entender os riscos é, do algoritmo, do robô a gente entender exatamente como que a gente pode performar, qual que é o melhor caminho, o melhor caminho é seguir, é seguir exatamente a planilha, porque, olha só com 1.500 dólares né? vamos colocar aqui 2.000 3.000, você está entrando com muito pouco dinheiro né? E considerando 10 moedas, é como se você estivesse entrando com 240 dólares ok só que se a gente pegar esses 240 dividido é por por 20 são 12 você vai estar tá com 12 dólares de exposição e, e representa exatamente 0,04 de risco né 12 por 3.000 vezes 100 Z nossa 0,004 vezes 100, 0,4% de risco, tá? Então essa é a matemática, beleza? Tem 3 mil dólares, seguiu a planilha, você vai estar tá correndo um risco na primeira ordem de todas as posições, o seu risco vai ser de 0,5%. Isso é extremamente baixo, tá? Extremamente baixo. Se você aumenta as, as suas primeiras entradas... Né? Aí segue a mesma ideia de, que, de quem está operando com pouco capital. Eu estou aumentando aqui, colocando praticamente uma relação de 1 um para 1. Um. Então, ao invés de eu estar tá entrando né, com. Né, que Seria que 10 dividido por 20 daria. Dividido por 500. 0,5 dividido por 500. Vezes 100. 0,1%. Né, eu estou entrando. Com um pouquinho mais <coughs> Perdão Beleza? Deixa eu fazer as contas aqui na planilha Que fica mais fácil vocês acompanhar o raciocínio né? Então eu tenho aqui Eu estou entrando com ao invés de 10 Eu estou entrando com 50 Dividido por, por 20 Dá 2,50 O meu capital 520 2,50 olha só Esse é o meu percentual de risco por trade tá então como eu tenho duas moedas duas moedas configuradas assim que é o ap e o doge vai aparecer aqui ó mais de um por cento porque o restante é o que são o Matic e o shib aqui tá que estão lá com risco menor entenderam então simplesmente meus amigos é só entender esses números e acompanhar o mercado percebeu que o flutuante está ficando descontrolado e aí você pode colocar para você mesmo as suas metas né a ah, se atingir 5% para mim é muito 5% é de drawdown ou seja que vai ter que estar uns 25 dólares né 30 dólares mais ou menos se atingir os 30 dólares que que você tem que fazer você tem que ver qual das posições é o que tá consumindo mais seu capital ah, essa aqui tá 2,5 esta tá 0,70 esta tá 04 essa aqui tá 2, essa está 0,60, 0,16. Aí você vai ver, a que tiver mais pesada, você tem a opção aí, né, de fazer o fechamento da, da posição manualmente. E aí você reconfigura as entradas pro mercado, o mercado está mais assanhado, né. Então a gente vai operar é, de outra forma, beleza? E lembrando, lembrando, é que aqui na na estratégia, hoje oh Jesus onde é que é mesmo? Aqui na estratégia tem a opção tem a opção de você não estar tá no long short, ou seja, o mercado está só no long ou só no short, tá? Isso aqui é interessantíssimo caso a gente perceba que o mercado está em tendência, está em tendência de alta, né? Então é melhor a gente estar tá posicionado em uma em um lado só que ele vai fazendo um preço médio toda vez ou seja vai ficar comprando para sempre cai um pouquinho compra compra compra fecha no um preço médio e assim sucessivamente começou a ter uma queda muito forte ao contrário né a gente muda para short e entra no preço médio de venda então vai vendendo vai vendendo vendendo subir um pouquinho vem de novo fecha um preço médio se chegar no um momento que o mercado vai ficar lateral long e short e aí o mercado vai lucrar bastante a princípio até que a gente receba mais orientações a gente vai manter o long e short em todas as estratégias tá bom em todos os setups então é isso aí galera um vídeo um pouquinho mais longo mais denso cheio de informação é, espero que vocês tenham entendido compreendido as possibilidades de tomar stop são ridiculamente pequenas desde que você esteja seguindo Praticamente aqui a configuração do gerenciamento de risco proposto pelo aplicativo A partir do momento que você alavancar, saiba que você tem que monitorar o seu drawdown De tal forma que você possa ser assertivo na hora de tomada de decisão né, Para se proteger, proteger aí o seu capital é, de qualquer possível grande perda Beleza? Tamo junto a gente se vê no próximo vídeo